Seis semanas em outro país com água diferente, com produtos de cabelo diferente e com o mínimo de cuidado possível com meu cabelo, deixou meus cachos descoloridos bem danificados, e é por isso que hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para recuperar meus cachos descoloridos de uma forma profissional. Meu nome é Natália Senna, esse é meu canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre cachos, cachos descoloridos e cuidados que você tem que ter com seus cachos descoloridos. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva e ative o sininho porque sempre tem vídeo sobre esse tema. Colori os meus cabelos com Celie Braga desde 2018 e somente ela fez todos os procedimentos de descoloração, de matização, de tonalização e de todos os processos que tem a ver com as minhas luzes. Então, dessa vez, para recuperar meu cabelo, eu não escolheria outra pessoa além de Celie Braga e ela me atendeu no salão Nana, que fica na Graça aqui em Salvador. O primeiro procedimento que Celi fez no meu cabelo foi matizar o tom das luzes porque depois de tanto tempo tomando muito sol e usando produtos que não são adequados para o tipo do meu cabelo, a cor das luzes estava um pouco amarelada. Então a gente teve que fazer um processo de matização para deixar o tom do jeito que eu gosto. Depois do passo de matização, foi necessário fazer uma reconstrução capilar e a linha que Celi escolheu foi Kerastase Discipline Curl, que é uma linha voltada para cabelo cacheado, que tem elastina, que tem queratina, tem silicone, tem vários tipos de componentes para recuperar a fibra do cabelo cacheado e deixar ele mais definido. Depois da finalização do cabelo, Celi tirou todo o excesso de produto com uma toalha e secou com um difusor. A vantagem de você secar o cabelo com o difusor depois da finalização é que você consegue manter os cachos bem definidos e você tem bastante volume, mas você tem que tomar cuidado para sempre usar um protetor térmico antes porque o secador é uma fonte de calor e pode danificar a fibra do seu cabelo. O resultado final do meu cabelo foram luzes com o um tom exato do jeito que eu gosto e os fios bem definidos com cachos bem enroladinhos e com o volume. Então é sempre essencial que se você tem um cabelo, um cacho descolorido ou cabelo descolorido mesmo, você reserve um tempo para você fazer um tratamento profissional, porque por mais que você cuide em casa o efeito não é igual e no meu caso eu não estava nem cuidando, então eu precisava fazer um tratamento realmente profissional para que o cabelo se recuperasse e ficasse bonito de novo. Eu vou deixar aqui embaixo as informações de Celi, onde é que ela atende, o número dela e vocês podem entrar em contato e ver também o trabalho dela lá no Instagram, onde ela mostra as finalizações, os tratamentos, os cortes a seco que ela faz em cabelo cacheado e as luzes que ela faz no cabelo cacheado, que são as especialidades dela. Então se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!